todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos reagir à tabela nova de fevereiro com os acessórios, prêmios do Rally e um presentinho para a criadora que veio aqui que até agora eu não abri. Se você é novo ou nova nesse canal, todo mês eu faço um vídeo reagindo à tabela nova do COVID e consequentemente as novidades do mês da, desse mês específico do Covid. Eu também falo um pouquinho sobre o que vai acontecer, dependendo se estiver perto de troca de estação ou se estiver perto de acontecer alguma coisa. Enfim, novidades do mês. A gente já começa pela novidade que é a passarela. O que é a passarela? Né? Essa coisa aí que você vê assim que você abre o jogo. Eu achei ela muito esquisita, inclusive na hora que carregou a primeira vez eu fiquei tá bugado? Eles botaram quadrado ali? Não carregou essa parte? Sério gente, eu jurava que tava errado. E que tu tá carregando direito essa parte, mas na real é tipo um painel, a ideia, pelo que eu entendi, é um painel no meio de um terraço, né, enfim, bem normal. Agora a gente vai ver primeiro um negócio que tá pitando aqui na minha, tem muita coisa pitando, apitando tá aqui na minha caixa de entrada, que é presente de criadores de tendências exclusivas. Já tive vários vídeos aqui falando sobre criadora de tendência, metendo pau, e daí metendo pau de novo, e daí falando como é que foi chegar a criadora de tendências mais rápido da minha vida. Vamos ver aqui, né, o que a gente recebeu. Uh! A gente recebeu uma coisa da Kalista, e a gente também recebeu esses braceletes Covid Collection em uma cor única só pra você. Significa que a gente recebeu de uma cor, mas provavelmente vai estar disponível na loja de outra cor assim ah, eu gostei dos presentes, achei eles legais, porém baratos, né? Pô, totalizaram aí 551 de, de presentes, tudo bem. Aí aqui a gente tem também essa mensagem que eu recebi agora, ela foi a primeira no mês da história negra. A história negra sempre deve ser reconhecida, mas neste mês de fevereiro, queremos destacá-la ainda mais na nossa campanha, ela foi a primeira. Embora os movimento povos dos direitos civis e Black Lives Matter tenham trazido um mudanças, ainda há muito trabalho à frente. Neste mês da história negra, estamos dando destaque a mulheres afro-americanas que foram as primeiras a entrar para a história, a primeira senadora astronauta. Anos, inclusive uma no mês passado. Sendo assim, neste mês, de a som uma homenagear nossas mulheres afro-americanas que abriram caminho para outras novas de estilos. Ela foi a primeira. Fique de olho nos nossos destaques de mulheres e pensamentos durante o mês. Além disso, confira cinco revoluções de maquiagem para tons de pele mais escuros nos níveis 9, 12, 20, 27, 36. Caramba! Essa é a primeira vez que eu vejo o Covid fazendo alguma coisa relacionado ao racismo e à desigualdade racial. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, eu já trouxe essa pauta aqui várias vezes. Todas eu entrei em contato com pessoas negras pra Saber se estava tudo certo, se eu não estava ofendendo ninguém, se eu não estava errado em alguma maneira, tá? Só deixar esse parênteses aqui. E a gente já falou disso tantas vezes, a gente já deu tantas ideias de melhoria, a gente já apontou tantos e tantos erros, sabe? E finalmente eles fizeram uma coisa que preste. Eu, pelo menos, acho que é, é, é uma coisa muito grande eles terem arrumado algumas maquiagens. Porque era uma das maiores reclamações, né? As peles negras, elas... Tinham as maquiagens que ficavam simplesmente apagadas ou ficavam ruins, entende? Ruins! Não eram maquiagens para peles negras, então... Aí eles mudarem isso realmente mostra alguma evolução, sabe? E eu fico muito feliz que a gente conquistou isso. Foi a gente, foi todo mundo da comunidade que lutou, que brigou e que falou e que deu sua opinião e que comentou e... Enfim, vocês sabem, eu, eu tô muito feliz que a comunidade de Covid conseguiu fazer essa mudança, e provavelmente os desafios vão estar com os tons de pele fechados, né? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Aproveitando que a gente tá aqui já na, nos desafios, vamos ver os adereços primeiros. Os próxitos. próprios do mês. Vamos ver o que nós temos na mãozinha direita, como sempre. Essas coisas aqui, pra mim, moram aqui. Hum. hum, hum. Ok, a gente tem algumas coisas aqui Que na minha opinião são bem desinteressantes né? Fevereiro também é o mês do Valentine's Day, que seria o dia dos namorados Lá nos Estados Unidos Então a gente tem bastante coisa de amor Assim, amor Ah, ah não acredito Meu, eu adorei esse prop e não dá pra ver Cara, eles Botaram um prop que não dá pra enxergar Meu Coitado da pessoa que desenhou isso, não dá nem pra enxergar o bagulho Ui, que raiva Girassol, tá, a gente tem muito do mesmo, como eu sempre falo. Ah, eu quero só comentar essa taça aqui, que finalmente eles lançaram uma taça, acho que eles não tinham lançado ainda por motivos legais, né, que lá só pode beber a partir dos 21 anos e o jogo não é restrito pra essa idade, mas de qualquer jeito eles fizeram uma taça super sutil e transparente, né, mas pelo menos ela tá aí. Enfim, a gente tem muito do mesmo de buquê, vamos ver na frente o que, que a gente tem. Cachorrinhos, gatinhos e mala, é só isso? Nossa, tá muito chum, os chuchus, os próprios. Por isso que eu fiquei tão mal Quando eu perdi um desafio e perdi O pack de próprio Fiquei muito, muito chateada, fiquei muito mal Porque os packs são os melhores Os, os do mês são muito tipo Vamos desenhar pra aparecer Pela metade, sabe uh, Esse negócio eu acho que Ele já apareceu antes, eu gosto Acho bonito, legal Sasa feia e luzes ah, é. É, gente, acho que eu vou desistir de, assim, de, tipo, ter essa, essa fobação com o próprio, esperança, sabe? Eu vou desistir, eu não vou mais ter esperança com o próprio nenhum, porque sempre me decepciono. <risos> vamos ver agora a tabelita do Rali. Será que ela vai me decepcionar? Será? Se faz meses que eu não sou decepcionada pelas, pela imagem da tabela do rally. Ninguém falou nada comigo hoje, fiquei preocupada, vocês não lembraram de mim. Vamos ver, vamos ver. E o que que é isso, Picasso? Gente que isso? Não vou ver o, o acessório Ah, não acredito nisso Que vergonha Eu tô desacreditada Como é que os caras pegam a mesmíssima imagem Que tá na passarela Isso já aconteceu antes Mas foi de um jeito muito mais criativo Do que agora Eles pegam a imagem que tá na passarela E eles diminuem Fazem três iguais e bota uma bolsa grande. O que que tem a ver esse fundo com bolsa grande? Com presente? Será que eles estão guardando energia pra Páscoa? A Páscoa nem é agora, né? A Páscoa não é em abril? Por que eles não fizeram alguma coisa de coração? Valentine's Day. Nossa, eles super fazem coisa de Valentine's Day lá. Por que que eles não fizeram alguma coisa que prestar? Nossa, achei ridícula, gente. Ridícula, sério. Tô com vergonha. Pega um desenho que ninguém gostou ainda por cima. Ninguém gostou. Vamos ver o acessório de uma vez, que eu vi que todo mundo gostou do acessório, não vi ninguém xingando. Vamos ver se me anima bonito. Assim... Caramba! Não, ele é bem bonito, assim. Bem bonito mesmo. São... Ah, eu adoro aquele cabelo ali do 72. Eu amo ele. Só que ele tem um topete que deixa ele feio. Aí eu fiquei muito feliz de ver agora um acessório que tapa o topete horroroso. Assim, os cabelos são horríveis, escolhidos. Nem todos. É que eu gosto de alguns? Mas a maioria. Só que tudo bem, porque a gente... Eles ficam liberados pra gente, né? Bom, eu achei ele bonito... Ele tem uma pegada diferente dos outros que tem de sereia, né, que tem, se não me engano, quatro acessórios de sereia. Podiam botar mais um véu? Podia, né? Todo, todo mês a gente fica na expectativa do bendito véu. A, a gente e vocês, assim, eu tenho véu já, mas eu, eu fico na expectativa com vocês, porque eu ganhei esse véu há muitos anos atrás, então assim... Eu imagino como deve ser difícil você jogar o jogo sem véu. E eu não sei se vocês compram coisa no COVID, porque eu sei que tem gente que compra bastante, assim, que compra, tipo, sei lá, 50 reais por mês, no... porque hoje em dia é só um acessório de cabelo, né? Mas eu sei que tem gente que gasta no COVID bastante, assim, que tem mais de 150 acessórios de cabelo. Vocês têm noção do de acessórios de cabelo que eu tenho jogando por 3 anos? Eu tenho 75. 150 acho que é o máximo, né? Desculpa, eu postei errado, mas eu vi gente que tinha 115, 100 e pouco. Gente, eu tenho 75 acessórios de cabelo. Eu nem sabia que tinha mais de 100. Mas eu tenho 75 acessórios de cabelo, eu jogo há 3 anos esse jogo. Tem gente que gasta dinheiro. Eu não tô julgando quem gasta dinheiro, pelo amor. Gente, eu faço os jogos. Eu quero mais é que vocês gastem dinheiro nos joguinhos de vocês pra eu poder chegar lá e falar, olha, estatisticamente, jogos mobile, ganho mais dinheiro e eu vou poder fazer um jogo mobile e pegar investimentos pra isso, né? Mas, assim, são quatro acessórios de sereia, né? Eu acho que eles podiam inovar, na minha opinião. O acessório é lindo, claro, ele é lindo, vou ficar animada pra ganhar. Eu entendo que eles inovaram com esse cocotinique, mas na verdade a gente não conhece, entende? É legal, mas eles poderiam inovar mais, sair mais da casinha. Tipo, tipo, um acessório de bruxa, acessório de profissão, que eu vi a galera falando que eu achei sensacional o acessório de profissão. Psicoscópio, um negocinho na cabeça... Nossa, eu achei muito legal a história, a ideia de acessório de profissão. Acessório futurista, que não tem nenhum. Acessório de animais, que também não lembro de ter nenhum. Enfim, tem muitas ideias pra fazer acessório de cabelo e eu acho que eles gostam de ficar cômodos. Então, né? Gente, olha esse cabelo como ele é lindo. Só esse tapete que estraga. Tá, vamos ver agora os níveis. 11, 32, 72, 76, 73. Tá lá, pesado, né? Do 11 a 32. É, é triste assim. Mas acho que dá pra viver com esse do 11 tranquilamente, gente. Tá tudo bem. Bom, só não entendi esse daqui. Esse de Maria Chiquinha. porque que ele ganhou é sucessório? Nada a ver. Bom, vamos terminar de ver agora a tabela. Brin... Aumentou o valor, gente, a gente conseguiu mais uma coisa. Poxa, Covid, está sendo muito bonzinho com a gente esse mês. Está dando tudo o que a gente pediu. Olha só, 19.200 e outro. 18.700, eles estão aumentando as recompensas. Gente, todo mundo que foi atrás, todo mundo que comentou, todo mundo que mandou mensagem, muito obrigada. Vou, vou agradecer por todo mundo. Isso foi mais uma conquista nossa conseguir aumentar os treinos do rally de volta. Daqui a pouco a gente volta nos 20 mil que era antes. Bom, é só um brinco horrível, mas é de 19 mil tá tudo bem. Aí a gente tem mais um brinco, um anel e um vestido. Tá bom, gente, tá muito boa essa bolsa, diamantes continuam mesmo. Aqui a gente já tem coisas da Camila, bastante coisas da Camila, mas já tá bem diverso, ó, três coisas diferentes da Camila. Vestidinho da Giovanni, a gente sempre que a macacão porque eu nunca uso. Mais vestidos da Giovanni, bonitos, ok, ok, tá aceitável. A bolsa, ai, muita coisa da Camila, gente. tem quatro coisas da cinco coisas, seis coisas, sete coisas da Camila no bolsa pequena. Ah, esses maior pra maximizar. Bom, vestidinhos da Giovanni. Tá só Giovani Giovanni e Camila essa... Basicamente, né? Ah, tem Sai Sanko também. Ai, que linda essa blusa. E por último, gente, só quero comentar que todas as peças são primavera 2021. Ou seja, a gente vai trocar... De estação esse mês. Então, se preparem, se preparem para a troca de estação. Sorte a sua de estar vendo esse vídeo a tempo de se preparar para a troca de estação. Porque daí você não vai vir daqui a um mês e comentar no meu vídeo. Ah, eu deveria ter visto esse vídeo antes, que nem eu vejo todo mundo falando dos vídeos da dica de iniciante. Então, por favor, se você, se você for indicar o cover para alguém, indica junto com o meu vídeo, por favor, senão a pessoa vai ficar com ódio. Você ela vai falar. Eu não vi isso mesma coisa com o vídeo de troca de estação se você nunca passou por uma troca de estação ou se você acabou, começou a jogar agora voltou a jogar agora enfim assista o meu vídeo sobre troca de estação muitas dicas aqui muitas coisas legais eu fiz uma junção de dicas que eu vi então assim vai te ajudar é verdade vai te ajudar mesmo. Dá uma olhada nesse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, sua opinião sobre o meu vídeo, sobre a minha lace nova, se tá mais natural os outros vídeos, se tá ruim, se não tá, entendeu? Porque eu colei ela hoje, ó, esse lado aqui nós não colamos direito, é verdade. Eu passei cola no meu cabelo todo pra não colar direito, aparentemente foi isso. Mas é isso, gente. Tchau!